A Fórmula E iniciou oficialmente a sua era de terceira geração no último fim de semana na cidade do México. E certamente podia ter começado de maneira melhor. É sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Eu sou João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semana para falar com vocês sobre a Fórmula E, como sempre. E antes de mergulhar né, no início da terceira geração da categoria, eu queria pedir, convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho com as notificações e, é claro, deixar aquele comentário sobre o que vocês acharam no nosso vídeo, sobre o que vocês acharam da estreia dos carros de terceira geração na Fórmula E, que começou de uma maneira um pouco monótona, né? sem meias palavras o EP da Cidade do México foi uma corrida chata essa é que é a verdade muito poucas disputas de ultrapassagem muito, muito, muito pouca ousadia dos pilotos a verdade é que os pilotos ainda não estão acostumados com os carros de terceira geração isso é um fato então, a dificuldade de pilotar esse carro ainda tem trazido muitas dificuldades para todos eles. Não tem um piloto que termine a corrida ou a classificação, da, que costuma ser uma, uma sessão mais tranquila, né, é, da, da Fórmula E, sem exaltar é, a dificuldade física que o carro de terceira geração exige. O que chega a ser curioso se a gente levar em consideração que eles são mais leves. A questão é que a leveza acaba gerando justamente um problema. O carro perde, é, é, a traseira do carro vai embora muito fácil, é uma reclamação constante que os pilotos têm feito, inclusive o Eduardo Mortara, experiente piloto da Fórmula E, sofreu com isso na abertura do campeonato, foi direto no muro da curva 1 do atual do meu irmão dos Rodrigues, abandonou isso estreia com a Maserati, justamente porque perdeu o controle de traseira é, do seu monoposto. Todos os pilotos têm sofrido bastante com isso, porque apesar dos carros serem mais leves, eles têm chicoteado bastante, o que exige um nível de controle, nível de força muito maior, o que, por consequência, faz com que os pilotos fiquem ainda mais cansados. Foi possível perceber isso claramente durante a corrida, em que os pilotos estavam é, saindo muito de traseira. Era possível ver os carros com muita dificuldade né, de entrarem nas curvas né, de, de maneira reta, prontos para uma nova fase de aceleração, já que todas as entradas nas curvas estavam sendo feitas com é, é, um o carro perdendo a traseira, utilizando na né, entrada, enfim. Foi possível ver muito isso durante a, durante a corrida. E a culpa disso não é só dos carros de terceira geração. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é que os pneus da Hankook, que estreia né, em 2023 como nova fornecedora oficial da Fórmula E, são extremamente duros. A Fórmula E usa o mesmo pneu em condições de pista seca e em condições de pista molhada. E os novos compostos da Hankook são bem mais duros do que o que era o utilizado pela categoria até o ano passado, quando a fornecedora era a Michelin. Os pneus da Hankook simplesmente superaqueceram no asfalto abrasivo do circuito mexicano e os pilotos tiveram muita dificuldade de manter o nível de aderência que já era baixo. Ou seja, se a gente pegar todo, todo o conjunto da obra a gente pega uma corrida em que os pilotos estavam correndo em uma pista claramente suja em que a baixa aderência sempre é um fator, principalmente levando em consideração a Fórmula E e os pneus pioraram ainda mais essa falta de aderência com asfalto quente que tornou qualquer tipo de controle de carro em uma coisa extremamente difícil assim ficou evidente que os pilotos estavam muito mais preocupados em manter o controle de seus carros do que em buscar movimentos ousados que permitissem ultrapassagem na pista. A corrida sim foi monótona, a grande, o grande ponto de emoção ficou é, a cargo do brasileiro Lucas de Graça, que foi ao pódio com a Mahindra em uma estratégia de gerenciamento de bateria que durou praticamente toda a corrida e a terceira geração passou longe de empolgar em sua estreia na categoria. Né? Tirando a dominância do Jake Dennis e a grande corrida feita pelo De Graça, que segurou pelo menos 3, 4 carros ali atrás dele, enquanto fazia uma estratégia ousada de alguém que conhece muito bem os meandros da categoria, a gente realmente não teria muito o que falar, além do acidente do Robin Fries, por exemplo, na primeira curva, em que ele teve quatro fraturas na mão ao atingir a traseira de Norman Nato da Nissan. A Era G3 da Fórmula E não começou da melhor forma possível, mas a categoria também não passou vergonha e ainda tenta compreender melhor o novo monoposto para as próximas etapas. Dia 27 e 28 de janeiro, em Díria, na Arábia Saudita, a Fórmula E volta para sua primeira rodada dupla da temporada. E na semana que vem eu estou de volta por aqui. Valeu!